E aí galera, beleza? Dinata tá com vocês, com mais um vídeo e hoje eu vou fazer algo aqui que eu tô com um pouquinho... Não sei, não sei como é que vai funcionar, mas o negócio é o seguinte, criaram um mod que dá pra você jogar com o mendigo, fazendo algumas coisas de mendigo, tipo, se lavando no, no mar, é, pedindo esmola, lavando, é, limpando o carro e também galera, esse mod... Dá pra você jogar com a garota de programa. Só que eu não sei se alguém me para, me pega, me leva pra algum lugar. Essas paradas que você consegue fazer aí quando você tá jogando. Eu vou testar esse mod aqui. Eu tô próximo. <risos> Olha que ela anda, ó. Dá um ligo. Dá um ligo, ó. Dá um ligo nela. Me parece que é bem estragadinha, né, ó. Tá com cara de quem cheirou pra cacete. E tem uma tatuagem de escorpião Quase no, no, na mama Eu vou tentar Vamos ver como é que funciona esse mod aqui Beleza Olha como que ela anda, mano Normalmente aqui fica algumas Algumas é, Garotas aqui Ó galera, apareceu umas aqui, ó Tem umas aqui agora, ó Só falta vocês brigarem por ponto, né Vem que eu dou na toreia Querer brigar por ponto Vamos lá, e mesmo que se tivesse aquela ceninha que vocês conhecem, né, do jogo, eu não poderia col colocar, eu teria que cortar, mas todo mundo já viu essas ceninhas aí. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma... Ó. Será que alguém vai parar aqui, velho? Ó, oh, eita, meu, meu amigo... Eu ganhei um dinheiro. O que foi isso? Eu ganhei um dinheiro aqui. Vocês viram? Viu o barulhinho de dinheiro? Mas ninguém veio me pegar. Só, só, só isso, só? É melhor ir lá pro clube de strip, né? É melhor ir lá pro clube de strip. Bom, vamos, vamos, vamos aguardar aqui pra ver se alguém vai pegar. Isso pode demorar, isso pode não demorar. Sabe? Ó, tô dando aquela sensualizada aqui. Eita. As outras ficam paradas. Só me olhando, né? Pelo jeito. Tá tremendo, tadinha. Olha isso. Agora, ó. e passou a mão no cabelo. Eita, meu Deus do céu. Caraca, será que... Será que alguém vai parar aqui, velho? <risos> Caraca, moleque Provavelmente se alguém parar vai me levar, hein, galera Eu Sou a mais bonita daqui, ó Eu Sou a mais linda encheu o saco não, hein. Calma. Vamos ver se eu consigo fazer outra coisa aqui. Mano, já voltei aqui no outro dia e nada, véi. Tem até essa amiga aqui, ó, que eu fiz. É aí, e aí. E ela tá dando uma sensualizada. Vamos, vamos, vamos, vamos sensualizar aqui. Então não, não ganho dinheiro hoje, véi. Olá. Será que vai parar alguém aqui, velho? Caraca, moleque. Esse carro aí, esse carro aí. Ih, caramba. Ih, o primeiro cliente. Caraca. Vou ver se ele me quer. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Olá, tudo bem? Então, o programa custa 500 dólares. E caramba, não quer, não, não quis, não, não quis, não. Bora, vamos. Caraca, o cara não quis, velho. Sacanagem, hein? e vale. Não, é possível que ele vai pegar ela. Não, não acredito, mano. Já tô fracassando nessa vida já. Não, cara. Aí, galera, o cara tá levando a mina embora, velho. É mole? Caraca, velho. pra até de seguir, mano. O cara levou a mina embora e não quis me levar. Nossa, mano E agora? Eu acho que eu vou pra outro ponto, velho. Ela era mais linda, hein Ela era mais bonita e eu cobrei meio caro Também, né, cara Mano, eu vou Sei lá, velho. acho que eu vou pra outro ponto Galera, seguinte, eu vou pra outro ponto Um ponto mais fraquinho aqui, vai pegar <risos> Eu vou cobrar menos, mano Vamos pra outro ponto Ó o carro aqui, ó, meu carro aqui, ó o carro dela, velho. Tá <risos> vida aqui de... Não tá dando muito certo pra mim, não Bom, enfim, galera, bora pra outro ponto aqui tentar, sei lá, mano, sair com alguém, né? Seguinte, vimos, vimos por outro ponto aqui, ó, tem uma, uma garota aqui, vamos ver a cara dela. vai ser é bonita. É mais bonita que eu. Sei não, hein, cara, acho que eu vou perder de novo. Eu acho que eu vou perder de novo, mano. Bonita menina, cara, olha isso. Bom, vamos ver se a gente consegue sair com alguém, galera ficar aqui um pouquinho longe dela. Tem uma travada sinistra. Vamos ver se a gente consegue sair com alguém aqui. Fazer minhas... Oh, vamos lá Vai, meu bem. Isso. Oh! Dessa vez você consegue. Quando é que eu não vou sair com ninguém hoje, mano. Vamos lá, vamos aguardar aqui, galera. É o um serviço meio demorado. <risos> Caraca, velho. Talvez eu saia, certeza. Isso. Vai. Ei, docinho! 30 dólares. Aí, aí é demais, né, mano? Ninguém para nesse lugar, mano. Acho que é porque eu sou nova. É a polícia, não, não. Era é o carro da polícia, mano. Ninguém, ninguém. Oh my goodness. E cara, onde ela tá indo? Onde ela tá indo? Peraí, querida. Você vai aonde? É, possível. ela tá indo, galera? Toda descadeirada. Não sei por onde ela tá indo, não. Será que alguém ligou pra ela, mano? Ela parou, ela parou. Deve estar esperando alguém, mano. Não é possível que eu não vou conseguir ninguém, cara. Eu queria fazer... Tá longe, né? Vai que você... Sei lá. Só pode estar esperando alguém. É isso, é isso? Não, não é. Até agora não veio ninguém. Ih, o... Eu... Ali, ali, ali Calma, calma Ó oh, o cara aí, o cara aí Ah, mano, não, não, Olha lá, véi Ah lá, véi, ah não, como é que faz pra pegar? Tá sem porta, deve ter batido em algum lugar, mano Olha isso, cara Enfim, galera, ó, tô levando a mulher, ó Será que só dá com as que ficou na rua? Leva embora, cara, não acredito Ah, eu sou safada Aí lá, mano. Tá aí levando embora. Não! Cara, esse serviço aqui não deu muito certo não, galera. Sinceramente. Já fiquei um tempão aqui esperando alguém pegar, mas ninguém me pega, cara. Ninguém me quer, cara. Ninguém me quer. Acho que escolhi a bonequinha errada, mano. Acabava vendendo o um corpo aqui por 10 conto. Olha isso. Bom, galera. A gente não conseguiu sair com ninguém. Talvez o mod não funcione dessa forma. Não sei. Eu vou ver direito. Mas se que passaram, algumas pessoas que levaram. Algumas garotas. Que loucura, cara. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo do mendigo. Talvez o mendigo tenha mais opções. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Inscreve no canal. Obrigado por assistir. Alguém vai sair comigo? Ei, quer sair comigo? Não! Tá com a mulher do. <risos> é casado! Até o próximo e fui!